Um jingle pode ser doado para a campanha se o compositor desse jingle for o doador. Nesse caso, não há problema em haver a doação, pois somente pode ser doado por pessoa física aquilo que seja produto da sua atividade econômica. Como uma empresa não pode doar, pois pessoas jurídicas são fontes vedadas de arrecadação, apenas o autor desse jingle pode fazer a doação para a campanha do candidato. Um abraço, até a próxima pergunta respondida.